Fala pessoal aqui do canal mais notícias, venho trazer para vocês aqui uma notícia bem preocupante envolvendo aí Jorge Aragão, é pessoal o sambista famoso aí, então fica até o final desse vídeo para você ficar sabendo sobre o que se trata, já deixa o seu like e se inscreve no canal e bora para a notícia. Na manhã desta terça-feira dia 10 o sambista Jorge Aragão foi internado às pressas após passar mal repentinamente. O cantor de 72 anos foi diretamente para o Instituto do Coração, em São Paulo, e logo em seguida acabou transferido para a Beneficência Portuguesa. As informações são da coluna de Léo Dias, do Metrópolis. A assessoria do artista confirmou a notícia, mas garantiu que seu estado de saúde é estável. É, pessoal, notícia preocupante envolvendo Jorge Aragrão. Não temos mais informações aí, só que o estado de... De saúde dele é estável, ele tá bem tranquilo nesse momento, mas é uma notícia preocupante porque foi algo bem repentino aí. Mas que as nossas orações possam ajudar a sua família aí e ajudar ele nesse momento aí que tá difícil. Mas tenho certeza que ele vai passar aí nesse momento e vai se recuperar logo logo, fechou? É isso aí pessoal, essa foi a notícia até o próximo vídeo.